Olá, seja muito bem-vindo à página do curso Libertese. Eu sou Alexandre Grubers, formado em Terapia Holística em Filosofia, especialista em Filosofia e Autoconhecimento e também em Psicologia Positiva, Ciência do Bem-Estar e Autorrealização. Eu desenvolvi esse curso, que é o Libertese, para exatamente você, qualquer pessoa que busca libertar-se das emoções negativas. Você que talvez sinta bloqueios emocionais, que tem dificuldade de desenvolver o amor-próprio, que tem dificuldade em se libertar de laços emocionais negativos com outras pessoas, que quer realmente se fortalecer, vencer as suas crenças limitantes e encontrar uma vida mais plena, uma vida mais feliz, em que você possa finalmente encontrar essa felicidade que você tanto busca. É esse o objetivo do curso Liberte-se. Através desse curso você vai ter aulas, meditações, exercícios que você vai encontrar no e-book que vão servir para você ter dentro da sua casa, aí no seu aparelho, no seu computador, no seu celular, exatamente uma academia emocional, onde você possa estar identificando suas crenças negativas, os bloqueios emocionais que mais impedem você de ser feliz e encontrando essa liberdade que você busca, dando asas aos seus potenciais, dando asas às suas habilidades, e finalmente poder dizer que você está vivendo a vida em plenitude que você tanto sonhava. Se você deseja embarcar nessa jornada de libertação emocional, de realmente do desenvolvimento das suas capacidades, então adquira agora nosso curso Liberte -se e faça parte dessa turma.